uma inteligência de funil. Você sabe, para cada 10 pessoas que entram nesse funil, você vai vender para duas pessoas e meio, né se você tiver, o 25%, e vendendo isso, vamos dizer que a sua mentoria custe mil reais eu vou vender R$ reais Então, para eu ter R$ 2.500, eu preciso mandar 10 pessoas para falarem comigo num a um, pelo Zoom, aqui. E aí você vai criando uhum. essa lógica por detrás para você planejar.